só que ele pagou até a metade e depois parou. Ele entrou em processo. Claro. Não pode, gente. Isso não pode. Tá tudo errado. Tá tudo tá errado, errado. Não, gente. Tá com defeito devolve dinheiro. Claro. Amanhã, 10 pro meio-dia, balanço geral na tela da Record TV Tubarão. Um beijo, muito obrigado. A Minkárter, um beijo, muito ah, obrigado. Gente. E amanhã, presta atenção, 7h20 da manhã, tô lá na Efêmio Dia. Não me abandona, não, hein? Tchau, tchau. Na hora do almoço, põe no balanço geral, eu tô que tô. Eu entendo a sua dor, mas você entende? Entende por quê? O senhor já perdeu algum filho? Perdeu? O senhor já teve um filho roubado e passou a vida inteira esperando por ele? Por acaso.